O nosso vídeo começa com o nosso cafezinho da manhã, estilo britânico que a Tata adora. Não esquece de deixar o like e seguir a gente aqui, tá? Pra vocês acompanharem todos os vídeos. Bom, o que temos aqui? Feijãozinho com tomato sauce, típico da Inglaterra. O certo seria cheddar, né amor? Seria, mas não tinha cheddar. Não tinha cheddar. Então a gente pôs bri, fazer o quê? E vamos botar o é, feijãozinho. É, a vestida do Brasil com o É. Agora é só comer. Outra coisa pra você provar: quando vier pra cá, trouxe as bolachinhas de Jeff Não me venha com a conversa se é bolacha ou biscoito é bolacha. É tipo uma Calypso, só que melhor, eu acho. E... Maior? Esse aqui a gente tem em Portugal, mas... Digestives e feijão vermelho é uma das coisas que eu mais gostava no Reino Unido. <risos> e quando a Tayla foi pra lá, ela achou que era... digestivo. Digestiva, achou que não engordava. Eu ah! mim um monte, foi tipo a primeira bolacha que eu comprei no supermercado. Vendia da marca do mercado e tal, são bem gostosas. Mais baratinhas também. Como é que a pessoa achou que isso não engordava, gente? O plano para o nosso dia é ir de Lisboa a Porto de Trem, ou melhor, comboio. Vamos até a Estação Oriente e a viagem leva aproximadamente 3 horas. Duas dicas importantes. A primeira é chegue no horário na Estação Oriente. A estação é enorme e o comboio é muito pontual. 2. Cuidado com a carruagem, que é como eles chamam os vagões, no seu bilhete. Muita gente se confunde e acaba no acento errado. E aí, Taira, o que aconteceu? Bom, pra variar, uma bela de uma correria. É, chegamos, faltando cinco minutos, nessa Seção Oriente. Eu perdi o meu bilhete de metrô, porque... Aqui você tem que passar na entrada e na Aqui saída. você tem que passar na entrada e na saída. Taira entrou? eu fui passar, eu tava com as malas eu fiquei presa na porta do metrô, então... Em algum momento deu para ter deixado cair algo assim E aí na hora de sair, não achei o bilhete Aí a gente teve que chamar o guardinha pra ele abrir a porta pra gente Ele abriu, foi bem tranquilo, mas tranquilo do que eu esperava A gente fosse que ficar me ficar justificando longe Mas ele deixou passar, a gente foi pra estação errada Porque apareceu plataforma 8 no telão, mas não era 8, era 5 a gente teve que voltar e por assim, assim que a gente chegou na estação, a gente... O um um trem, trem chegou. chegou. E a gente subiu na porta certa, na porta 21, conforme eu havia dito. Porém, todavia, portanto, a gente achou que a gente tava no, na carruagem errada, não sei porquê. A gente andou com as malas três vagões e de volta, até conseguir achar o assento. É, então, sendo que bem. a gente tinha entrado na carruagem certa desde o início e o importante é que a gente conseguiu pegar o trem, que, por sinal, gente, é muito pontual, viu? 9h39. 9h39, estava chegando o trem. Bom, você vai chegar de comboio, essa vai ser a saída. E a gente acredita que o ônibus seja aquele ali. Gente, na verdade é esse aqui, ó. Você sai lá da estação e vira à direita, essa plataforma aqui. Chegamos na acomodação aqui de Porto, residencial Henrique VIII. É melhor até do que eu lembrava e esperava, embora eu tenha feito a reserva. Tem um banheiro dentro do quarto, o que não era esperado porque nas outras acomodações tem quase certeza que é compartilhado. Tem uma TVzinha, tem um guarda-roupa. Ali está a Thalita Ganhamos coisinhas, shampoo, sabonetinho, Toalha de rosto e de corpo Bonitinho aqui, né? Estilosinho Bem a cara de porto mesmo Esse guarda-roupa É <risos> Mas tá bom, tá ótimo Duas camas A da Thalita e a minha, mentira essa vai é a cama da bagunça E a gente deu um tanto de sorte Porque com as malas bem pesadas Apesar de tudo A gente subiu um andar Aqui com as malas E a gente tava com medo de ter que subir Mais um monte Mas a Vera Que, vem aqui, que foi quem nos recepcionou Deu o quarto número 11 Que fica aqui no mesmo andar Então a gente não teve que subir mais a escada Graças a Deus Adivinha o que eu tô sentindo? Homem para o mercado daquele esquema lá, para comer. Olha que dia bonito. Só que eu não sei se dá para ver aí na câmera. Tá, o, o tempo está tão seco que tem aquela camada de terra. Ah, gente, de novo a gente fez aquele esquema do supermercado. A gente pegou os legumes grelhados 1,41. A gente pegou esse cozido à portuguesa, que são várias carnes com legumes e feijão, 3 e 3,4. Arroz de pato, também bem típico daqui. E um brócolis para manter a saúde, não é mesmo? Manter energia no corpo. Então é isso. Mas essa refeição... Deu aproximadamente 7 euros e vamos dividir as duas. E assim, a ideia não é você viajar para Portugal e ficar comendo só esse tipo de comida, né? Mas é aquela coisa: às vezes a, a gente mete o pé na jaca, como vocês viram, a gente lá no Mercadão e até lá comendo Vieiras, e no dia seguinte a gente está aqui no mercado dividindo as são é um do mercado, que por sinal tem um tempero bem gostoso. Eles são super solícitos, eles esquentam, dão um talher em prato aparentemente os próprios trabalhadores portugueses, né os moradores daqui fazem esse tipo de coisa e agora a Tayla tá pegando uma cervejinha pra gente vamos é. cerveja? aqui falei pra Tayla vai buscar uma cerveja e não me venha com Heineken nada que nada eu quero uma cerveja portuguesa hein. um produto português vamos ver Deixa gente não pediu nada com Tá vendo, gente? Quer comer, comer bem. Olha o tamanho desse prato. Olha. Vitória. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo para mostrar como chegar de Lisboa a Porto. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreve no canal, vem muita novidade por aí. E acompanhe também os próximos vídeos, que vamos mostrar os principais pontos de Porto. Até a próxima!